Olá, estou aqui hoje para poder comentar um pouco sobre a tecnologia NVIDIA CUDA Então a primeira coisa que você tem que saber é que a tecnologia CUDA, ela só é disponível em placas NVIDIA Então se você tem outra placa de outros fabricantes, até o momento desse vídeo pelo menos, você não vai ter essa opção disponível Então antes de qualquer coisa, né, antes de você comprar uma placa de vídeo, se você quiser uh, desfrutar dessa tecnologia o ideal seria você dar uma olhada no site do fabricante do software que você vai usar e procurar a lista de, de placas de vídeo compatíveis, porque também tem isso. Nem todas as placas são compatíveis com a tecnologia CUDA. O Premiere é uma delas. E também, por outro lado, muita gente continua confundindo CUDA com Mercury. Né? Porque ouviu falar desde a versão CS5, o Premiere agora usa Mercury Technology, blá blá blá. E o que, o que é importante saber é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O, quando você vai dentro do Premiere, quando você abre preferências, né? aliás, quando você vai no, no, nos projetos e, e procura pelas preferências do projeto, você tem a opção que ele diz aqui, né, Video Rendering and Playback. Então é a tecnologia que ele vai usar para poder fazer o vídeo rodar aqui em tempo real. No meu render, ele diz aqui então, né? Mercury Playback Engine GPU Acceleration, OpenCL, ou CUDA, ou Software Only. Se você não tem a placa NVIDIA com CUDA, você provavelmente só vai ter essa opção aqui disponível. Se você tem a opção de CUDA disponível, ele vai habilitar isso aqui para você. No final desse vídeo eu vou mostrar também como habilitar ou como uh, incluir a sua placa de vídeo, dentro das opções uh, disponíveis, para você poder conseguir ver essa opção aqui, caso você não esteja vendo. Mas, obviamente, isso também é para um usuário mais avançado, e eu não recomendo fazer isso, se você não entende muito do software. Mas vamos lá. Então, explicando o que é esse Mercury. Esse Mercury nada mais é do que uma tecnologia que foi incluída na versão CS5, e nada mais é... Uma nomenclatura que a Adobe criou para poder explicar que era um, o Premiere o Premier passou a ser um software de 64 bits, ele usa multiprocessamento e, e inclui as funções que são dependentes da tecnologia CUDA. Então esse nome de Mercury é um nome exclusivo do Premiere, e tá, não tem nada a ver com nenhum outro software da Adobe, e nada mais é do que foi uma nomenclatura para explicar que o Premiere evoluiu de um software de, de 32 bits para um software de 64 bits. Então, por exemplo, os o Photoshop, o After Effects, que também são software de 64 bits, eles não têm nada a ver com tecnologia Mercury, porque eles já eram software de 64 bits, antes de, de, de, de ter, da Adobe ter habilitado essa nomenclatura. Então, o importante é, o, o Premiere agora e o After Effects, eles usam a tecnologia CUDA. Então, se eu abrir aqui o meu After, se eu for em Preferências, Preview, eu tenho aqui, então, as opções de GPU. Então, quando eu abrir essa aba, eu tenho aqui a opção de, GP, de CPU, porque nada mais é do que usando o software, ou seja, o processamento. E eu tenho aqui o meu GPU desabilitado. Né? Eu costumo usar com o GPU habilitado, eu apaguei as modificações para você poder ver do início como isso funciona. Né? E também ver que não tem mistério nenhum. Se eu conseguir clicar essa opção aqui, que no meu caso não está ah, habili nem habilitado, ele vai deixar eu usar ah, uma emulação de CUDA, né? ou talvez para placas que estejam registradas, mas ele não, não consiga identificar uma compatibilidade de 100%, ele vai deixar você testar a tecnologia CUDA para o Ray Trace. Então, o que o, o, o, o Premiere faz então, usando o CUDA, é nada mais é do que previu em tempo real. E o After Effects, ele usa o CUDA para o Ray Tracing, que nada mais é do que a, a forma de exibir 3D dentro do After Effects. Então no momento aqui agora eu vou fechar esses dois softwares e aliás antes de fechar eu quero deixar bem bem claro para você que o... existe uma, uma lista de softwares eu vou deixar aqui então no rodapé para você poder dar uma olhada existe uma lista de, de placas compatíveis para ser usado a tecnologia CUDA então a Adobe disponibilizou essa lista e obviamente conforme uh, vão sendo lançadas novas placas a ideia é que eles continuem atualizando isso mas como eu falei, se a sua placa não consta na lista se você sabe que a sua placa tem o driver e você baixou obviamente a última versão do driver CUDA e como você viu aqui no meu, no meu Mac né, ele, também é, ele também mostra que existe a tecnologia CUDA instalada no, na sua placa o que você pode fazer é manualmente a habilitar essa placa para ser usado no software o, o Premiere é o que usa mais recurso da tecnologia CUDA então dentro do Premiere eu tenho as abas de efeitos e principalmente os e então assim também tem uma lista de efeitos enorme que o After Effects uh, usa a tecnologia CUDA como você pode ver aqui nessa lista que eu estou publicando agora você também tem Uh, o o, o Premiere também usa para fazer o scaling das imagens, ou seja, a transformação das imagens, às vezes até quando se trabalha com, com cor, também ele vai usar a tecnologia CUDA para poder acelerar, na, na maioria das vezes ele não só acelera o desempenho, mas ele também melhora a performance do filtro, então por isso que é tão importante. Quando vai, você vai desentrelaçar vídeo, que é uma tarefa complicada né para o computador, que você, teoricamente, pega uma imagem que está entrelaçada, ou seja, ela tem os campos separados, e você vai tentar remover esse efeito, às vezes porque tem algum problema no vídeo, ou por qualquer outro motivo. Uh, os Blending Modes também, que é para quem usa After Effects, ou para quem usa Photoshop, está acostumado com os Blending Modes, então são esses aqui dentro. Então ele também melhora a, a performance desses filtros, o Premiere para poder fazer conversão de color space, né, ou espaço de cor, ele também vai usar a tecnologia CUDA. Então vamos para a parte mais prática, então. Eu vou fechar aqui o meu Premiere, e vou mostrar então para você como habilitar o CUDA, se você uh, tem disponível, mas ele não está mostrando dentro do aplicativo. Então se você olhou aqui, né, se você reparou no meu After Effects, quando eu abri aqui a opção dele de preview, foi no gpu Ele não tinha ele não tem como habilitar a minha opção de gpu isso porque ele eu tenho a tecnologia CUDA mas a minha placa no after effects não está cadastrado como uma das tecno, como uma das placas ah, disponíveis então eu tenho que fazer esse processo manualmente eu sei que no windows é bem parecido então eu vou tentar traçar um paralelo porque eu vou estar fazendo no Mac, vou tentar traçar um paralelo de como seria para fazer no Windows e você vai reparar que o processo é realmente muito, muito parecido. Então eu tenho aqui a minha pasta de aplicativos, no Windows vai ser a mesma coisa, você vai procurar em C, Program Files ou Arquivo de Programas, Adobe, e dentro da parte de Adobe você vai ter o seu programa. Então você vai olhar dentro da pasta do After Effects ou do Premiere, então eu tenho aqui o After Effects CC, Premiere CC e o Premiere CS6. O meu Premiere CC está tudo ok, não vou mexer nele e ele já reconheceu automaticamente, então eu não tive problema com isso. O, no Premiere CS6 e no After Effects é onde eu estou tendo algum problema. Então se eu olhar aqui dentro do Premiere CS6, eu tenho no meu, no meu Windows, eu vou procurar na raiz do, do, do, do, da pasta do, do Premiere CS6 e vou achar. Uh, o, o, o, o arquivo que eu preciso no After Effects se não me engano eu, ou, ou no Premiere eu tenho que procurar dentro de Contents mas sem problema é só procurar por esse arquivo aqui então no, no Mac eu tenho que procurar dentro de Show Package Contents ou seja, mostrar os conteúdos e dentro dele eu tenho Contents dentro de Contents eu tenho o arquivo chamado CUDA SUPORTA DE CARDS então o que você precisa fazer é dentro desse arquivo TXT eu tenho que nada mais é do que pegar a minha placa de vídeo e descobrir o nome correto dela, completo, e copiar dentro desse arquivo. Então eu já fiz isso para o meu Premiere CS6, eu vou mostrar então como fazer no After Effects, que é o que você viu lá no exemplo, que não está habilitado. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou abrir a minha pasta, vou abrir o aplicativo, dentro de Contents também, eu vou procurar meu arquivo. A diferença é que no After Effects ele não chama a Cuda de Cards, ele chama Ray Tracer, porque ele vai usar apenas para Ray Tracing. Então dentro desse meu TXT, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu não tenho a minha placa de vídeo aqui dentro, por isso ele não habilita para mim a opção dentro do After Effects. O que eu tenho que fazer então é descobrir o nome correto da minha placa de vídeo e jogar aqui dentro. No Windows, eu tenho um programa chamado GPU-Z que ele vai procurar ah, e vai te informar a placa de vídeo. Talvez você tenha outra forma de descobrir isso, e uma delas é usando o, o prompt de comando. Mas, obviamente, se você não entende de programação, se você não é muito safo com código, talvez você se enrole um pouco. Então, talvez usar o aplicativo seja a forma mais simples. Mas aqui no Mac, também, da mesma forma, se eu for em About, eu tenho que descobrir muito rápido aqui, ó. Então eu já sei aqui que esse é o nome da minha placa de vídeo, GeForce GT250. Eu poderia então simplesmente copiar esse arquivo, esse nome, e jogar lá dentro. Essa é a forma mais simples. Se você não tem essa, essa tela aqui tão fácil disponível, e também no seu System Report não tem uh, essa lista para você, o que você pode fazer é, usando o terminal... Né, que seria a versão no Windows o prompt de comando você vai executar esse programinha aqui ó, que vem com os aplicativos da Adobe chamado GPU Sniffer que nada mais é do que ele vai procurar a informação da placa de vídeo dentro do seu computador e exibir aqui em forma de texto então eu, eu poderia digitar esse caminho completo aqui na minha, na, no meu terminal ou no prompt de comando eu não vou perder tempo fazendo isso, até porque a forma mais simples que eu descobri é eu arrasto para dentro do terminal e pronto, ele já preencheu tudo isso para mim. O que eu preciso é só botar o final do código, que no, meu, nesse caso é contents barra mac os. Barra GPU sniffer cuidado com a maiúsculas e minúsculas, porque ele pode se estressar com isso e não vai mostrar para você. Então quando eu dou um enter, ele fez a mesma coisa que fez a minha outra opção. Ele me mostrou aqui o nome completo da minha placa. E eu sei que NVIDIA é fabricante, e esse é o meu nome da minha placa. Então, a mesma coisa que eu fiz antes. Copio esse nome, jogo lá dentro, e colo. Posso fechar o terminal. Se eu já editei esse arquivo antes, que é o meu caso, ele vai deixar eu salvar sem problema algum. Se você não fez isso antes... E também, se você tem uh, algum medo de corromper ou dar algum problema com o seu arquivo, o que eu recomendo é que você não deixe de copiar o arquivo original, salvar no lugar seguro, antes de pegar esse arquivo aqui e sobrescrever. Então, se você nunca fez isso antes, você vai ter que salvar no desktop ou alguma outra pasta que ele habilite você de salvar, e depois você simplesmente vai passar para cima vai passar para a pasta do, do After Effects ou do Premiere e sobrescrever o arquivo. Sempre tomando muito cuidado Como eu já fiz isso antes É um arquivo que eu criei Então ele vai deixar eu salvar sem problema Então meu arquivo salvo Eu posso fechar o aplicativo E agora se eu for no meu After Effects Tudo vai estar tá correto se, tá, se tiver tudo bem com o arquivo Se tudo deu certo né, E você não usou a memória demais O que vai mostrar aqui então agora é preview GPU quando eu clicar em GPU, automaticamente ele seleciona para mim a GPU porque ele sabe que é a versão que um, com o um melhor desempenho. E ele vai listar para mim então aqui embaixo que eu tenho agora o CUDA disponível. Só fica atento se por acaso aparecer no, na sua janela de preview e dentro do GPU Information um, esse erro aqui embaixo é porque você usou a memória demais e a partir do momento que você usa a memória demais ele, não, ele passa a não reconhecer ou não habilitar o CUDA e obviamente você não vai ter a performance, então ele vai travar de você usar o, o After usando apenas a, a CPU óbvio que quanto melhor o computador menor a chance disso de, de acontecer se você estiver usando outros programas que vão usar a sua placa de vídeo, por exemplo se estiver tentando usar talvez um Photoshop e um, e um After Effects junto ou o Premiere e o After Effects ao mesmo tempo isso também vai usar a sua placa de vídeo então a minha recomendação é que não tente usar mais de um software que vai usar muito desempenho de vídeo ao mesmo tempo Principalmente porque no After Effects, ele, como ele vai precisar dessa tecnologia Para alguns efeitos, né, alguns plugins e para a área de 3D uh, Ele precisa de praticamente 100% do desempenho da placa Então uh, espero que você tenha entendido Se tiver alguma dúvida, como sempre, só deixar no comentário Assine o canal Publique para os seus amigos poderem conhecer também e poder ter disponível uh, os mesmos conhecimentos, que é o que eu estou fazendo aqui para todo mundo. Obrigado por assistir e até a próxima.